Apresentando. Eu, Papai Jujuba Nanica. No canal. Jujuba Nanica! Ai. E a máquina ela não saiu nada? Deixa eu Tem que apertar o F lá não? Maninho, parece que. Ah, já aqueceu. Maninho, parece que daqui a dois minutos e daqui a três minutos a gente vai ganhar um subsídio e uns, no caso, a cana-de-açúcar, açúcar de cana, né, e abóbora. Deixa eu colher. Colhe ali e joga na máquina lá pra ver se é, joga ali é da máquina. <risos> essa máquina? Mas essa máquina não é pra fazer, fazer caixa? Joga o um milho. Ah, onde, você patou? onde tem o um milho aqui, ó? O que é isso? Não, isso é trigo, maninho. Sai daí que eu tô arrumando. Maninho! Ah, você que tá arrumando? Tem, eu vou jogar tudo aqui, ó. Aqui do ladinho. Eu, tô, toma. eu pensei que tava aí no.. Indo... Tá, maninho, tudo bem. Arrumado. Mas põe lá dentro da máquina pra ver se ele faz alguma coisa. É não. Parece que ele não faz nada, maninho. Eu vou separar uns trigos aqui, né? Coronga vários. Bom, maninho. Eu vou ficar na câmera. Aff. Pai, como que a gente faz pra cortar essas coisas? Ai, eu não consigo. Ó, ah, joguei a pedra lá dentro, ó lá. Caramba! Ah. Mentira, a gente vai ter que coletar mais pedras, maninho. <risos> Essas pedras tinham que servir para alguma coisa, né? Então é pega mais pedra lá que que você bem. vai ficar vai ficar vendo aí, tá bom? Tá, então, eu vou, eu vou. Eu ai, tô... maninho, ai, ai, ai. Como é que se é pedra? Capa, né? Ai ai ai ai ai ai tá ficando de noite, eu tô até agora sem comer. A plantação tá vindo aqui. Tá, maninho. Maninho já faz quase mais ou menos um dia. Parece aqui, aqui. Parece que aqui é. Fica escuro, só que ainda tá de dia. Entendeu? Ai, ah, mas como que eu vou conseguir tirar essas pedras grandes? Pronto. Já tá bom aqui. Você quer colher? Tá, maninho. Deixa só... Eu vou só dar uma preparada aqui pra ficar... Tá. Maninho, eu vou trazer umas pedras. Aí você bota na máquina, tá? Tá bom. Maninho, eu consegui carvão. Eu quebrei uma pedra e veio carvão, maninho. Eu quero... Falta quantas pedras, maninho? Dá, Dá aí as pedras aí pra me levar lá. Toma, maninho. Come aí. Aqui, ó. Eu vou lá. Leva porque você é mais forte, né? Ô, maninho, o que, que será que a gente pode fazer com carvão? Não sei. É para colocar dentro da máquina Será? Ó, oh, Tem 18 40 pedras 40? Eu só tenho Eu só tenho duas Maninho, como será que a gente vai conseguir Quebrar oh, essas pedronas? Agora eu tenho 36 Maninho, eu tenho 3 Aqui, ó oh, Não, eu boto lá, eu boto lá Vai lá e já aqui, eu vou pegar esse aqui e vou colocar lá aqui. Como você botou aqui, maninho? Apertando embaixo aí. Maninho, eu fiz uma caixa de pedra. É? Será que dá pra gente vender? É o trigo, maninho. Olha, maninho. É. <risos> tá, tá pesada, não? Tá um pouquinho. O que é, isso? é um pedra que eu juntei. Fiz 36 pedras. Que tem que vender lá no bote. Depois colhe aqui e vamos colocar lá. Tá. Do... Ai, maninho. Maninho, eu vou colher aqui e eu vou te dar os trigos, tá? Aqui ó, meninho. Ó, ah, já joguei, falta 100 trigos. Aqui ó, maninho. Cadê? Ah, botei ali já. Não, não, não uma, não, não, não. Oh. 20 trigos. Sobrou. Sobrou ainda. Você vai me ajudar a levar, tá? Não, leva isso. Ai, ai. ai, tá muito pesado. E ainda que trigo é leve, eu levei... Tem perto. Que lá, né? Sim, será que dá pra fazer outra? Deu, de 20 trigo. Deu? Aham. Uhum. Parece que a gente tem que ver no envio das doca. Então vamos lá levar. Vamos, a gente tem pouco tempo, maninho. Bora. Entra, Maninho. Maninho. Ai, ai, ai, ai, maninho que dia, viu? Que dia. eu carreguei sem trigos. Ai, maninho, eu não tô indo pela pista, maninho. Sim, tipo, com ar livre, tudo de bom, a gente já teria tudo pronto, né? Você sabe o que é isso, Sim, eu botei no GPS. E parece que o vovô, bot... o vovô mandou onde era a localização Aí eu botei no GPS longe? É aqui É bem longinho, né? Nossa. Ai, ai, já tem uma menina aqui sair. Ai, ai Vamos esperar aqui, né? Cadê? Vale. Aqui, ó, maninho. Ah, você tem que descarregar aí, tá certo. Vem, minha... Eu vou levar isso aqui. Aí você espera aí, tá bom? Fica vigiando o carro. Como que eu boto isso aqui? Meu aqui. Como que eu boto isso aqui? É só botar aqui. Maninho, você não vai junto não, né? Já fui eu, né? Ai, ai. Só falta uma. Já foi outra, tá no caso, né? Aqui. Ui. Pronto. Olha. Tem pés, hein? Tá pesado esse aí. Tá Tava pesado. Tava, né? Deixar eu pegar? É, né? Maninho, será que alguém vai vir buscar tipo de helicóptero? Maninho! Você o quê? Eu ganhei dinheiro. Só que a gente precisa saber. que aqui é então todos que ir lá lá de ração. Por quê? ração? Pra quem? Pra plantar ração? Não, semente. Ok, maninha, você tá meio estranho. Ok, bora procurar aqui na nossa cidade? Não, são... não quero construir agora uma... não. É, bora lá. Pra Será que aqui? Ô oh, acho... senhor, peraí, deixa eu perguntar pra ele. Ô senhor, tem alguém que vende ração? Semente? Que ração? Deixa eu ver lá. Eu vou com você, tá? Cimento zero é porquinho. É, tem que comprar aqui, ó. É, aqui, boa, mesmo. é aqui mesmo. É Ah, é bem bonito aqui, né? Bem bonitinho. A gente tá do demais. Eu vou pagar, ó. Ah, ele tá olhando. Ele tá olhando pra mim, ó. Ele tá achando que eu vou pegar as coisas aqui escondidas. Olha ele falando com você. O é. É. Que, que você quer? É. É. Olha, ele tem uns quadros bem bonitos, né? É. Ele tá olhando pra mim, não sei o que ele quer. Hum. Tanta coisa legal, tem comidinha de cachorro. Então compra aí alguma coisa, vai. Não vê o que precisa. Vai lá ver. Hum. Ok, eu preciso de umas sementes, né? Vamos pôr uma de abóbora aí. Parece que já estão encomendando um cachorro pra mim. Pulverizador de água. O que, que é isso? Eita, eu acho que pegaram no nosso caminhão. Ah, não. Nosso caminhão tá bem ali. Ah, eu achei que era o caminhão. Eu vou... Com... Ah, tem uma máquina que ele vende, ó. Não é muito caro. Eu vou pegar... Eu vou pegar dez sacos de... Abóbora? Uhum. Tá bom. Eu pego o trigo? Não, né? Ah. Não, não pega. Não, vamos depois a gente volta aqui. Tem uma máquina aqui. Caramba. 400 conto. Pra tá cortar grama? Olha isso aqui! <risos> isso aí é de quê? Fazer o quê? Olha, não sei, parece Sim. que é de carregar alguma coisa. É vamos. Já pagou? Ah, esse moço que deu. Esse moço falou pra mim escolher, deve ser porque nós somos novos e ele dá de graça Eu Mas ele tá... O dinheiro por meu ali, ó O negócio tem 245 reais é, né? Tá gastando todo o dinheiro que papai deu É, mas a gente tem 200 E a gente tá... não compra mais Olha, maninha, que é assim, né Tem coisa que a gente pode juntar pra, tipo... Comprar não, tipo, comprar máquina não Porque a gente já é máquinas divinas, né Olha que casa bonita, maninha. Bem estilosa. Bem de gringo. Ai, ai. Lá, lá, lá, Será que já chegou alguma encomenda? Maninho, desce aí do carro. Bora ver, maninho. Vem aí, maninho. O que, que é isso? Bora ver aqui. Eu tô sem a chave. Ai, eu tenho. Ah, filho, não tem nada. Maninho, será que dá pra gente botar carvão aqui? Por que você não colocou? Foi. Dois carvão. Ela então pega mais pedra lá. Né? Nossa, vale. Mas só duas. É, né? Pior que não tá muito pesado. Mãe. Pega a pedra lá pra nós... Maninho, maninho. Não, man... aqui que eu vou regar e depois você vai pegar a pedra, vai. Maninho, é que assim, eu não consigo... Planta a bomba aí. Ô, oh, maninho, eu não consigo plantar. Porque a semente tá meio estra... estranha. A terra não tá boa pra semente. Quem falou? Eu, vamos deixar aqui. Ô, oh, maninho, cuida da fazenda que eu vou entregar isso aqui. E lá eu já volto. Só isso você vai entregar? Sim, mas eu também vou comprar mais trigo, sabe? Porque trigo já é bom pra essa terra. Eu vou lá e já volto. Ah, aqui tem tá que estar no nível 30, né, pra formar. É. Olha, menina! Nina tá entregando sem cenoura. Sem cenoura. Sem cenoura. Sem cenoura. Um, dois, três, quatro. Menina tá entregando 400 cenoura. Ah, tá Bom é aqui, né, moço? Que você tá apaixando o bullying, né, na gente? Moço, eu queria saber se você vende mais foices. Hum. Será que ele vende foices aqui? Eu queria ter uma foice. Não, já, já tem Uou! Que outro que é? 50? Eu acho que eu vou comprar, maninho. Deve gostar. Eu vou comprar uns trigo, né? Porque trigo é bom. Vou comprar uns. 30. Eu vou ver. Poxa, fica quieta aí, meu querido, que eu tô comprando. Bom, já que eu já comprei tudo, né? Vamos embora. E vamos esperar meu maninho, né? Vamos ir lá na minha fazenda, né? Que eu não lembro onde era. Acho que era por aqui. Calma aí. GPS, me mostre aonde era a minha fazenda. Sim, senhora. Oxi! Gente, o que, que é aquilo? Vamos um sair aqui, né? O que que é isso? Quatro trigos? Ai, ah, isso é de mim, vai, Vai saber se é outra coisa. Vai saber que a é cenoura é uma errado, vai com uma caixa de trigo. O problema vai ser meu, né? Ai, ai, então, né, mano? Ai, ai, maninho vai gostar Que eu trouxe trigo E eu comprei uma picareta Para a gente Maninho, maninho Notícias boas Ótimas notícias, maninho Oi Olha o que eu tenho Nossa, picareta Dá pra gente quebrar aquelas pedras Grandes e eu também comprei muita semente de trigo. Então, pera aí que eu vou. Vai regando? <risos> tá. E você vai. Eu já vou. Eu já vou regando aqui um pouquinho, depois você só rega um pouquinho, tá? Vai lá. Re... Eu vou lá! Ih, vamos! conseguir. Vamos a picareta aí! Papai pensou que a gente não ia sobreviver! Consegui carvão Consegui muita coisa, meninho. Então vai pegando um monte aí O máximo que puder né? já... ai, ai Esse trabalho é pesado, né? Aqui Eu consegui três carvão até agora Tarará Ai É tão legal Pronto, aqui já tá bom Vamos coletar um pouquinho Maninho, maninho. Cadê, cadê? Quanto, quanto será que a gente consegue? Vendendo. Pedras, carvão. Você não comprou um machadão? Eu comprei uma picareta. Não tinha um machadão pra colocar essas árvores? Olha, eu não sei, maninho. Eu só procurei a picareta. Não, Mas eu consegui muito carvão. Eu tenho 10 carvão, não. Eu, eu tenho 7 carvão. Não faz a. Eu não vou te dar agora porque eu, eu sei que você vai fazer a caixa, né? Que você é bem apressado. Falta só mais duas pedronas. Pedronas. Ai. Ai, calma. Ai, vai. Segura a pedra. Ai. Vamos logo. Ai. O trigo tá. O trigo vai envelhecer. Tá valorizando, vamos. Sim, maninho, mas Imagina. tem uma pedra ali. Maninho, eu só tenho... Eu tenho 20 trigos. Eu vou colher aquela pedra ali, tá bom? Rapidinho. Eu tenho 25 pedras mais 18 pedras. Ok. Essa conta foi meio estranha. Hum, bora pra. É mais fácil com maninho aqui. Aí, foi. Pegou tudo? Maninho, maninho! Cheguei! Cadê, cadê? Cadê você, maninho? Foi tô na plantação. Eu vou cortar aqui. Eu vou botar aqui, tá bom, maninho? Tá, enquanto isso eu vou cortando aqui, ó. Eu sei polir. Pronto. Aqui. Bota... Bora ver aqui O que, que vai dar então, 40 pedras Tá bom, corre lá, vai Maninho, se você puder pegar e botar no carro Eu aceito Eu vou só botar um pouquinho mais aqui Sabe, de carvão Aí você vai tentar levar pro carro Se você não é fraco, né Ai, ai, maninho. Maninho, Eu tô te... com a mão machucada, eu cortei a minha mão. Com o quê, maninho? Essa faca aqui, ó. Temos pouco tempo, pra... maninho. Maninho. Ai, meu Planta pai. Mais... Maninho, a gente não tem tempo pra plantar, né? Sim, sim. Vai. Ok. Ok. Maninho, será que tem alguma coisa pra, tipo, a gente cozinhar as coisas? Tem, eu vou plantar rápido, porque a gente tem nove minutos. Vai regando. Quando a gente for entregar, a gente passa lá, tá? Eu vou te ajudar a regar. Vamos, maninho, vamos, maninho, vamos. Vamos só. Não, vai regando aqui. Pra colocar mais, pra levar tudo. Ai, ai, maninho, calma aí, maninho. que a gente vai levar tudo. Tem que comprar um machado, uma machado uma chave deve ser bastante. Vamos maninho, vamos, maninha, A gente só tem nove minutos. E ah, é aí, muito cara. longe. É muito longe, maninho. Será? Tem aqui. Ah, ok. Vai. vai. Vamos regando. Vamos, aí. Vai regando, vai regando. Eu vou cortando já, porque você demora é demais para cortar. Ui! Bora! Foi na marca. Pronto. Tem mais não, eu tenho 10, mas não vai dar. Aí, não, maninho. É, sei lá, maninho. Eu que lá no porto, eu que no <risos> é, maninho, mas a gente tem pouco tempo, maninho. Tá Ô, maninho, já vou indo, tá? Não, calma aí. Eu vou indo, maninho. Maninho! Dá tempo. botar uma Ai! Vamos botar aqui. Rega aqui, ó. Calma. Eu vou sentar daí hoje. Eu vou pedir mais tempo pra eles. Não dá tempo. Pronto, pedi mais tempo. Vamos regar. Ai, maninho, eu tenho que encher. Pronto. Que rega, rega, rega, rega. Vamos regando, regando, regando. Ai, ai, maninha, a gente é bem bom, parece, né? É. Rega, São? rega, rega, rega rega rega. <risos> rega. rega, rega, rega. Rega, rega. Uhul. Era se né? Sim, aí a gente não precisava regar toda hora. É, mas não tem casa, né? Ah, é, né? Tem que ficar dentro, tá? A gente dorme no carro, mas as pessoas nem vê, né? Vai, Vai, tô colhendo. Corta tá, aí tá, eu tá. corto Pronto, maninho, não tem mais. Pronto. Maninho, já vai preparando o carro lá. Pronto? Isso, menino, fica aí. Eu vou olhar pra ver se não cai. Tá, tá. Eu sigo na lava. Tá bom aí. Calma aí. Aí, pronto. Vai logo. Maninho, calma que a gente ainda tem que fabricar o carvão. Tem muito carvão aí? Tem dez. E eu vou botar sete pedras também. E pagam bem do carvão? Olha, parece que sim. Ixi, vai ter que colocar em cima. Vamos ver se não cai, né, Maninho? Se eu não tivesse com a mão machucada. Ai. Você levaria, né? Deixa eu sair daqui. Maninho, sai daí, né, meu querido? Na verdade fica aí, maninho. Aí. Entrou, pelo menos. Vai lá, foi onde? Sete pedras, dá no gasto. Você vai na frente mesmo, pra que você Não, quer? Não, vou sentando aí. Meu. Ai, maninho. Vai cair, maninho. Vai, põe aí de lado. Ai, maninho, foi. Vamos, maninho, vamos, maninho. Maninho, vai, senta, maninho. Vai. Maninho, senta. Isso. Não, eu vou lá em cima pra olhar pra ver se vai cair. Pera aí. Ai. Vai, maninho do céu, o que, que a gente faz? Vai, pega aí e põe lá em cima. Põe dentro do carro aí pra me ajudar. Acho que não, maninha. Põe no bloco do carro. Aí vou botar aqui, onde fica o passageiro. Ai, Põe maninha. No do carro. Eu, eu vou aqui, sentado. Maninha, eu já tive uma ideia. Aí. Vai ficar assim. Isso, vai devagar. Vai, eu vou olhar. Maninho! Vê se vai pela pista. Isso. Enquanto tá indo, vai. tudo tá ah uhum, eu já eu até me acostumei. Ai! Ah, tá aí, caiu. Maninho, maninho! Mas também você deu uma culpa. Ai, maninho, desculpa. Eu tô muito apressada, tô muito apressada. tem muita coisa para fazer, maninho. Não dá pra pôr no banco, não? Maninho, não. Ai, maninho, foi que assim, foi! Vai devagar, vai devagar. Vai pela pista, né? <risos>